Tome cuidado Com o perdedor Nosferatu Às vezes morcego Às vezes rato Tome cuidado Com um o perdedor Nosferatu Tome cuidado Tome cuidado Com o perdedor nos ferato, Às vezes morcego às vezes rato, tome cuidado com o perdedor nos verato O perdedor é sangue suca, Prefere fugir da luta, mas não paga as suas próprias pulgas O perdedor é roedor, diz que acreditar no amor na realidade ele é um explorador O perdedor é uma vespa Diz que protege o planeta Mas adora permanecer na teta O vendedor é vampiro Sempre vive de auxílio Mas não paga o seu próprio Dionísio Tome cuidado do Perdedor nos esperato, às vezes morcego, às vezes rato. Tome cuidado com o perdedor nos esperato. O perdedor é sangue e suca, preferir fugir da luta, mas não paga as suas próprias fugas O perdedor é roedor, diz que acredita no amor.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 Perdedor no ferato, às vezes morcego, às vezes rato, tu. tome cuidado com um perdedor nos ferato.